E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, feliz ano novo pra todos vocês, é o meu primeiro vídeo do ano Hoje é dia, eita, pera aí, dia 9 de janeiro e o primeiro vídeo do ano E qual será o primeiro vídeo do ano? Bom, vocês já vieram pelo título Vamos jogar essa belezinha aqui, ó, ó, tá vendo? Minha câmera parece que tá meio bichada, velho. Eu tô meio azulado na na, na, na na cor. Ó, vamos jogar o GTA de PlayStation 3 em 2021, ó. Eu tenho a, eu sempre gosto de tentar essa edição aqui, que essa edição Não troco não vendo, não faço negócio, não dou para ninguém. Vamos jogar essa belezinha aqui, GTA é de 2013 no PlayStation 3 em 2021. Todos nós sabemos aí que a Rockstar já anunciou. Houve um, até um DLC. Sinceramente, eu não vi nada desse DLC. Incrivelmente, eu não vi nada. Eu cobria sempre os DLCs, mas eu não fiz nada nesse. E ela já anunciou que terá o GTA V para PlayStation 5. Provavelmente sai esse ano, né? E eu vou jogar muito também, esperando no meu Playstation 5 chegar. Então, galera, eu vou colocar aqui no meu Play 3 esse GTA e vamos dar uma olhadinha como é que tá o GTA Online. Muito bem, galera, estamos aqui no GTA 5 Online do Playstation 3. Caraca, mano, olha os gráficos disso aqui. E tem uma galera jogando, meu irmão. Olha lá, o povão jogando. Rapaz. Ai do céu, mano. Um cara me chamando ali. Mano, não sei se é a, o, a qualidade do meu monitor aqui. Porque a placa também ela deixa um pouquinho. Mas o gráfico tá feião, mano. Olha aqui no, no Warstock. Olha isso. Eu tenho até um dinheirinho. Os últimos veículos aí lançados. Sempre mostro isso aqui. É, legendary. O um veículo lançado foi o da atualização Dinheiro Sujo 2, e foi aquela atualização que eu trouxe. Eu acho que inclusive eu nem tenho esses carros nessa conta aqui. E sinceramente eu não lembro, mano. Eu não sei, na verdade. Eu não entrei mais no GTA Online, no, no PlayStation, no PC, né? Que eu jogo no PC. Olha isso, velho cara os gráficos tão feio mano rapaz ó, tem um cara aqui ó mas tem uma galera jogando mano tem uma galera jogando o jogo muita gente ainda tem PlayStation 3, Xbox 360 muita gente mesmo no Brasil sequer ainda comprou o PlayStation o PlayStation 4 e eu queria dar uma dar uma coisa para vocês mano Fazer tenso bem muito gosto complicado né velho o gráfico tá não sei eu tô falando velho eu não sei se é depois eu vou ligar na TV direto na TV pra ver se tá assim ó tem um cara aqui Vai matar vem cá vem oh, oh, oh. eita <risos> é parceiro Ih, o cara tá jogando granada meu deus do céu corre corre jesus Cara, eu vou entrar num serviço de alguém aqui. Aí, aí, aí. Ah não, mas é do Lester. O oh, cara quer me Pera aí, velho. Oxi! Não é? é serviço de players, né? É, Rapaz! Ai, meu Deus, era aqui, cara. Meu filho da mãe. É aqui. Mano, não sei jogar mais no controle, cara. Você tem que ter noção. Não sei jogar uma GTA no controle. Tem que acelera na, na, na aqui. Ó, tô controlando o Playstation aqui, ó, piratinha Né E eu fui enganado, eu vi um anúncio No LX, junto um com dois jogos Aí o cara Eu achei que era o controle original, mas não era, mano Era piratinha, mas eu tenho o original lá Só que acabou a racha Acabou a borracha zoada Vamos jogar mais um pouquinho Ixi, mano, Vou lá no meu AP, hein, galera Vamos lá, lá no meu AP Olha, cara, eu... eu Tô olhando aqui na tela do... De gravação, pra ver se tá assim, cara Porque, caraca, moleque Mano, quanto tempo Passou já? 2013 8 anos Vai dar? A tá pessoa não sou muito de conta, não Mas acho que é 8 anos, né, galera 8 anos do lançamento do GTA A gente conta com a primeira versão Não conta com a versão do PS4 Nem nada, né Vamos lá, vamos entrar aqui na minha garagem Não sei porque eu tô com esse paraquedas Deve ser algum glitch aí que eu tentei fazer na época Paraquedas de Israel eu tô com essas roupas assim Porque eu andava muito bike Vamos lá, vamos ver aqui meu AP. Mas... Ah, pra gente fechar Eu vou lá onde tá, onde tá o cassino, mano Ih, rapaz, travado aí Vou montar o cassino Que seria ser legal, né, ir nos lugares onde... Lá no PlayStation 4, lá no PC, eles atualizaram, né? Colocaram coisas novas e tal. Tem aquele complexo, né? Subterrâneo. E. Ué, não tá renderizando não? É assim mesmo? Olha isso, mano. É, mano, tinha. Com <risos> problema de renderização, cara. Como assim? Vamos pegar um carro aqui. E eu vou lá onde é o cassino, galera. Vou pegar esse T20 aqui, ó pegar esse t 20 até 20 né pelo menos o triângulo entra. Tô jogando máfia também no playstation 4 lá é totalmente diferente do comando também. essa perdida já tava apertando o quadrado para entrar lá você tem que apertar o quadrado para entrar mas aí comenta aí galera você ainda joga no playstation 3 tá pensando em comprar o 4 já tá jogando no 5 eu sei que dá pra jogar a versão de Playstation 4 no 5 Dizem que os loads são mais rápidos e tal E... Não tive essa oportunidade Nossa, a câmera tá baixa, né? Normalmente a gente vem aqui, ó Vem aqui em configurações e mexe na câmera Mano, tá meio embaçado o bagulho, cara Aí arrumei, que melhor? Seguinte, então, ó Pra gente finalizar Como vocês viram aí, ó Tem muita gente jogando A sala tá cheia, cara em player jogando é um jogo que não para se que, que, que são para jogar de GTA V um sucesso pode ser que os vídeos tenha caído um pouco né música e procura mas em relação a gente jogando o jogo tem muita gente ainda. Vamos lá, vamos ver Porque, ó, ali Rapaz, aonde que colocaram o no novo, mano? Foi em cima desse, né? Se não me engano, foi em cima desse cassino aí né? Que o cassino é grandão, né? cassino é grandão Mas assim, eu vou fazer outro vídeo jogando algum serviço Eu vou entrar aqui depois Não hoje, né? Mas eu vou jogar algum serviço online aqui é Uma corrida, não sei Eu não as corridas aqui mais antiga diferenciada, e aí eu faço outro vídeo. Mas não sei se aí, jogando, não tem mais atualização. Eu sinceramente não sei se teve neve. Se tiver, se teve neve embaixo. Sempre tem uma neve, e mas tá aí. Tem muita gente jogando. um jogo então, sensacional, tanto então, a campanha quanto a. Com online mesmo, que no PlayStation 3 não tem as atualizações que tem uma nova geração. E provavelmente no PlayStation 5 vai sair algumas atualizações. Acho que essa é a ideia da Rockstar. E provavelmente vai parar por, por, por 4, apesar que ainda tá. PlayStation 4 ainda é forte, né? Mas é isso, galera. feliz ano novo a todos vocês no um ótimo de 2001. Vamos ser campeão de tudo. Você que é palmeirense. Não, Libertadores e, e Copa do Brasil Pelo menos um desses dois aí a gente vai ter que levar Beleza? Mas eu quero os dois Até a próxima Fui!